Boa noite, espero que estejam todos bem. Eu sou a Vânia, trabalhadora da Casa Espírita Irmão de Assis. O tema de hoje será o poder da fé, a fé raciocinada. E assim eu convido a todos a fechar os olhos, a serenar os corações, buscando os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, nos conectando com o nosso anjo da guarda, nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, aos mentores da nossa casa espírita e assim amparados pela espiritualidade, chegamos diante da nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, que ela nos envolva com seu manto azul de paz e nos ensine a amar e perdoar todas as criaturas do universo. Amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus, que nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós e que nós possamos fazer dos seus ensinamentos, da sua palavra, motivos e sustentação para a nossa melhora íntima. De mãos dadas com Jesus, chegamos diante de Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas. E assim, saudamos sua presença, coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e por nosso de cada dia vemos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livra nos de todo mal, que assim seja. Para iniciar a nossa reflexão, eu vou fazer a leitura do texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, O Poder da Fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse, Senhor, tente piedade do meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, Ó oh, raça incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus Tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada em particular, e lhe disseram, Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu, é por causa de, de, sua, de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesses fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. Quando nós estamos habituados a uma ação, ou quando vamos implementar um trabalho que faz parte da nossa rotina, essa confiança que nós temos de saber fazer, faz com que realmente o nosso resultado seja positivo e a gente atinja realmente aí um nível satisfatório daquilo que a gente se propôs a fazer então a confiança ela é importantíssimo para que esse trabalho também saia bem feito mas pensando no aspecto moral da palavra de Jesus é nós percebemos diante do que foi colocado que as montanhas são as nossas dificuldades são os nossos desafios é a nossa resistência essa é realmente o grande desafio de nós termos uma fé que favoreça a, a nossa rotina no dia a dia uh, nós percebemos que é, a nossa fé, ela fica esquecida, porque as demandas do, da vida material, as demandas dessa vida moderna, cada vez mais exige muito do nosso tempo. Por quê? Cada vez mais aparece, assim, aparece mais motivos para gente se debruçar nas nossas rotinas do dia a dia. Então, é, é, o que sobra de tempo para nós é aquele momento quando nós chegamos cansados em casa, nós vamos nos deitar, pouco tempo sobra para a gente refletir as nossas ações do dia, pouco tempo falta para a gente realmente estabelecer é, mudanças que facilitem a nossa vida. Então, a vida moderna, a vida material, ela ocupa esse tempo enorme das nossas vidas e nós sabemos que a vida eterna é a vida espiritual e pouco a gente se dedica a ela. Quando nós pensamos em a fé, uma fé realmente fortalecida, o que que nós percebemos? Que a nossa fé, ela está ali esquecida, e como filhos de Deus, com certeza, essa fé habita o nosso espírito, habita a nossa alma, e, e, e nós percebemos que quando a gente se aproxima um pouco mais do Evangelho, dos seus ensinamentos da palavra de Cristo, nós nos sentimos renovados, a gente, é, é, eu, nós percebemos que a vida toma um novo ânimo, então é uma espécie de renascimento. Então, o quanto é importante a gente ter esse tempo assim, organizado, uma rotina que realmente favoreça boas leituras, o conhecimento do evangelho, a reflexão da palavra de Cristo e nesse movimento nós percebemos que aquela fé que estava dormente, ela começa a florescer, ela começa a me sustentar de forma que eu consiga manter o meu equilíbrio diante dos desafios da vida. Este conhecimento, ele traz para nós também algumas dúvidas. É o um momento quando nós iniciamos uma reflexão da que, desse conhecimento que a gente está se apropriando. E eu trouxe é, um texto, uma, a, a, os encaminhamentos de Emmanuel no livro O Consolador de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel coloca que no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual. Que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Então, quando Emmanuel coloca esse aspecto filosófico e científico da doutrina, é, nós nos deparamos com uma fé raciocinada. Como é. eu disse, conforme nós vamos nos aprofundando no evangelho, é, nos direcionamentos de Jesus, nas leis divinas, algumas dúvidas vão surgindo realmente e essas dúvidas são essenciais, fundamentais para a nossa reflexão. A doutrina ela se ampara tanto na ciência como na filosofia, a formação do nosso planeta, como a espiritualidade trabalhou a favor, como essa ciência vai ao encontro daquilo que a espiritualidade, principalmente, relata, é, é, Kardec relata na codificação, é, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênese. Então, nós temos aí todo um amparo científico para essa formação do nosso planeta. Como a espiritualidade também se organizou para a, a, a questão da, da formação do nosso corpo, desse corpo que recebe o nosso espírito em cada encarnação. Como esse corpo também, como ele se aliou à ciência para poder estar também favorecendo um corpo, uma veste para o nosso espírito que realmente consiga é, ter seus avanços e ter essa conexão com a espiritualidade. No campo filosófico, nós sabemos que vários filósofos antecederam a passagem de Cristo no nosso planeta. E como eles vieram trazendo as reflexões que culminaram realmente, que foram ao encontro, da palavra de Jesus e dos seus ensinamentos. Então, quando nós pensamos numa fé raciocinada, nós nos debruçamos nessa questão. da, da doutrina está pautada, tanto na ciência como na filosofia. Mas Emmanuel termina essa colocação que eu iniciei para vocês da seguinte forma pensamos na ci... falamos da ciência, falamos da filosofia, no aspecto religioso todavia, repousa sua grandeza divina. Por reconstruir e restaurar o evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para o seu imenso futuro espiritual. Que é exatamente nós nos Dedicamos tanto tempo para o nosso, para no, nos manter na vida física, na vida material, que nós nos esquecemos desse aspecto que é realmente a nossa ascensão espiritual, a nossa evolução. Dentro da codificação também nós sabemos que nem tudo nos foi revelado porque nós não temos nem inteligência intelectual, nem espiritual, para poder compreender a imensidão do amor de Deus, da imensidão da criação de Deus. Falta-nos bagagem realmente para a gente poder ter esse conhecimento amplo, esse conhecimento vasto. Mas o que nós temos é o suficiente para saber e nós temos um Deus amoroso, um Pai misericordioso, que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está ali do nosso lado. Porque muitas vezes nós necessitamos de momentos difíceis para refletir e realmente buscar uma ação diferenciada na nossa vida, na nossa convivência. E nós sabemos que os nossos maiores desafios, eles estão realmente aí. É, junto com os nossos familiares, encontramos tantas dificuldades, às vezes, no relacionamento. E o quanto nós precisamos ser luz dentro da nossa própria casa. Então, esse, esse, essa fé raciocinada, esse poder da fé que a gente alimenta dentro de nós, através realmente de uma leitura criteriosa do Evangelho, de realmente ter aquele tempo de estar tá ouvindo a palavra de Jesus, o quanto essa fé se fortalece e o quanto essa fé vai fortalecer a todos que convivem comigo. Então, Aquele familiar mais difícil, quando ele observa que nós conseguimos implementar algumas mudanças na nossa vida, o quanto é essa minha tolerância, essa minha intervenção afetiva, o quanto isso para ele é importante, porque ele vai nos tornar, nos tomar também como exemplo isso nós vamos levando nosso ambiente de trabalho, nós vamos buscando iluminar a todos que convivem com a gente e indo um pouco mais além, o quanto eu posso olhar para o meu próximo, um amor realmente generoso, cari caridoso, o quanto a dor do outro ela também se torna minha dor, é um processo lento, é um é um processo que envolve, às vezes, algumas dificuldades, porque olhar para dentro de nós e perceber aonde que a minha fé precisa me transformar, é um movimento difícil, o autoconhecimento é um movimento também difícil, Difícil, que demanda é, é, muita paciência com a gente mesmo. Então, pensando nesse poder da fé, é tendo em mente que essa fé não vai nos tirar dos nossos desafios e dos momentos necessários de sofrimento para o nosso aprendizado, nossos momentos também. De, de grandes alegrias, porque também aprendemos com as nossas realizações e com as nossas alegrias o quanto realmente essa fé ela ela me transformou para isso e e o quanto é isso é necessário para que eu tire o melhor proveito desse meu desses meus desafios e dessas minhas realizações, porque é dessa forma que nós aprendemos e nós tiramos proveito do melhor. Então, a fé ela não tira a dor, mas ela tira a, aquele desespero, os nossos medos, as nossas angústias, o quanto não, essa fé é, é, é, no momento que eu fico em oração, que eu me debruço numa conversa sincera com Jesus, o quanto isso é, me acalma e me tranquiliza. Então, é essa reflexão que é necessária para nós, o poder da nossa fé, o quanto essa fé muitas vezes está adormecida dentro de nós, o quanto, enquanto filhos de Deus, essa fé está dormente, mas ela está ali, o quanto o me aproximar do Evangelho, ter os meus momentos de reflexão da minha vida espiritual, dessa vida que é eterna, o quanto isso é importante, e o quanto isso traz para mim todos os benefícios, como eu disse, é estar amparado para a rotina do dia a dia, da nossa vida e das nossas relações e o quanto esse amor vai tomando conta é, é, da, dos meus pensamentos e das minhas palavras. que também coloca é, nesse capítulo 19, que eu li para vocês, o poder da fé, que a fé, ela é inabalável quando ela pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, a fé raciocinada, mas desde que essa fé também, me transforme, me alimente, me faça realmente aproveitar o momento que eu estou hoje, a minha encarnação, é o meu aprendizado. Então, é esse poder que Jesus espera que a fé nos transforme. Então... Mais uma vez, eu convido a todos a fechar os olhos, agradecer o nosso Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus encaminhamentos, o quanto a sua palavra me serve como uma bússola o quanto a palavra direciona a minha vida e as minhas ações. Então, a nossa gratidão a Jesus por ter, ter encarnado no nosso planeta e deixar esse aprendizado imenso para toda a humanidade. E assim, agradecidos a Jesus por todos os ensinamentos, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho que mantém a nossa vida física. Agradecer por essa encarnação, por esse momento que estamos vivendo, pandemia que nós passamos, tantos aprendizados deixaram para todos nós, então um coração repleto de amor, agradecemos a Deus mais uma vez por estarmos aqui, refletindo sobre a palavra do Seu Filho e que possamos estar aqui na próxima semana, que assim seja. Eu desejo a todos uma boa semana e que no momento de descanso possamos refletir sobre essa passagem que Jesus colocou é, sobre o poder da fé, os ensinamentos de Manuel. E que essa reflexão nos traga realmente uma melhora íntima e um fortalecimento da nossa fé. Muito obrigada, boa noite.